Eu posto vídeo duas vezes a três vezes por semana. Então, ativa o sininho aí para você não ficar por fora. Lembrando que todos os meus moldes são gratuitos, ficam lá no meu blog, em tamanho real do 36 ao 56, se você não paga nada, imprime aí na sua casa. Gente, esse vídeo vai ser dividido em duas etapas. Então, se você quiser, a segunda etapa, que é a blusa com o molde, Curte, deixa o seu comentário aqui embaixo, nem que seja um oi, tá? Porque assim ajuda na divulgação do vídeo. E se inscreve no canal, que daí o próximo vídeo vai ser o vídeo da blusa como molde também. O molde dessa calça está disponível no site, como eu acabei de falar, do 36 ao 56. Coloquei aqui meu molde e vou cortar. Lá no molde tá explicando certinho quantas vezes você precisa cortar cada parte na dobra do tecido. Eu explico tudinho no molde quando você imprime. Mas, pra jantar, duas vezes as costas, duas vezes a frente, duas vezes o fundo do bolso e duas vezes a parte de cima do bolso. O cos e a parte de baixo do punho da calça a gente vai cortar depois. Que eu vou aproveitar aquela parte aqui. E a outra parte ali, olha, ali do tecido, tá? Então, primeiro, vamos cortar essas partes. Então para fazer o cos, vai tirar a medida daqui, da do cos da calça, das costas e da frente. Só que cos das costas vezes 2 e cos da frente vezes dois, tá? Porque a calça está cortada em quatro peças. A gente quer saber o valor total do cos. Então se o seu cos é um valor de 80 centímetros, você vai cortar duas tiras. 80, você pode cortar aí com 76 centímetros pra ficar bem justinho, tá certo? E este modelo que eu estou passando aqui pra vocês é pra tecidos com elastano, minha gente, senão vocês não vão passar essa calça no quadril, não adianta vocês querer fazer essa calça com tecido plano que vocês não vão conseguir vestir, tá? Então, cortou duas tiras na largura que você preferir. A largura é sempre a seu critério. No cos da frente, eu coloquei aqui dois ilhós só para enfeitar mesmo, tá, gente? Então eu coloquei dois, dois ilhós, porque esse processo tem que ser antes da costura. Eu já tenho vídeo ensinando como colocar o ilhós. Vou deixar o vídeo aqui embaixo, o link aqui embaixo no bloco de informação se você quiser aprender, tá certo? Coloquei aqui, então vou colocar o meu cos, lado direito do tecido com o lado direito do tecido, e também vou fechar as laterais aqui do meu cos, tá certo? A minha calça, eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, gente, porque eu vou colocar este aviamento que vocês encontram lá no site do Saia de Saia, lembrando que não tem só essa opção, tem várias outras, tem cada galão, um mais lindo que o outro, este galão não tem elastano, tem alguns que tem elástico, na verdade, tem alguns que são elástico, esse não é. Então, pra mim colocar aqui a minha calça, para mim colocar o galão na minha calça, primeira coisa que eu vou fazer é montar o bolso da minha calça. Então, para montar o bolso da calça, eu vou pegar aqui uma perna, eu vou montar uma perna e vocês repetem o processo na outra, que é igual. Tá vendo que aqui tem a parte chanfrada? Vou pegar aqui a parte chanfrada do meu bolso e vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido... E vou passar uma costura aqui, olha. Unindo essa parte chanfrada aqui do meu bolso. Depois que eu costurei essa parte chanfrada, eu vou vir aqui com o fundo do meu bolso. E vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido. E vou passar uma costura fechando aqui, olha, o meu bolso. Deixa eu mostrar aqui, ó. Toda essa parte aqui. O bolso vai ficar dessa forma aqui, gente, montadinho, tá? Tá? Aí, eu vou vir aqui com a minha perna das costas, deixa eu pegar aqui, e vou colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, e vou passar uma costura somente aqui, olha, fechando este lado aqui da perna, deixando a entreperna aberta por enquanto, por quê? Porque daí vai ficar costurado assim, eu vou vir aqui com o meu galão. E vou costurar com a perna aberta, porque é muito mais fácil de colocar este galão com a perna aberta, tá? Então, se você for fazer este processo, faça antes de fechar a sua perna. Coloquei o galão, costurei ele, beleza, vou vir aqui, voltar com a minha perna, e vou fechar a entreperna da minha calça. A gente vai fazer esse processo com as duas pernas, tá? E aí depois a gente vem para fazer os acabamentos da nossa peça. Então, vocês podem colocar aí na máquina doméstica com o um ponto reto normal, tá, tá bom, gente? Então, agora a gente vai pra máquina fazer esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Então, agora que a gente já montou as duas pernas, a gente vai deixar uma do lado do direito e a outra do lado do avesso. A perna que está do lado do direito, a gente vai introduzir aqui na que está do avesso. Pra fechar o cavalo. Agora, é só ir pra máquina, olha, e fechar o cavalo de fora a fora. Coloquei aqui só um alfinete na costura, ó. Vou pra máquina e vou fechar o meu cavalo aqui de fora a fora, gente. E aí, eu volto aqui, só passar uma costurinha aqui, tá? E aí, eu volto pra gente colocar o cos e a calça já vai estar finalizada. Então, o meu cos já está montadinho, né? E aqui, eu só prendi os bolsos pra mim ficar mais fácil de eu costurar agora. Eu marquei aqui, olha, o meinho do meu cos da frente e vou marcar o meio das costas também... Aqui no cos, achando os quatro pontos dele. E aqui já tem, né? Porque tem as costuras da frente, a costura das costas e as laterais. Aí, eu vou vir aqui e vou colocar, olha, lado direito do tecido com lado direito do tecido. Vou alfinetar aqui, ó. E vou passar uma costura, gente. E a minha calça já vai estar finalizada. Super simples de fazer. E olha que conjuntinho maravilhoso aí que a gente fez, rapidinho de fazer. E assim, no começo aí do vídeo, eu vou dar algumas opções para vocês, para mostrar que não necessariamente um agasalho de moletom, você pode usar ele somente esportivo. Dá pra usar ele social também, tá bom? Então, agora a gente vai pra máquina. Então, agora a gente vai pra máquina, passar uma costura aqui, e a calça já vai estar finalizada. tá aqui, meninas, resultado final do conjunto, tá? Olha só, eu fiz essa brincadeirinha aqui na calça, coloquei esses pomponzinhos aqui. É só pra brincar mesmo, porque não tem necessidade de amarração. Esse tecido, ele tem bastante elasticidade. Olha que bacana que ficou a calça. E o um vídeo da blusa pra você receber. Então, clica bastante aqui em gostei, deixa um comentário aqui embaixo, tá bom? E se inscreve no canal, que o próximo vídeo vai ser dessa blusa maravilhosa, que é um conjunto. E dá pra vocês fazerem aí, gente, do 36 ao 56. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês em um próximo vídeo.